Olá Bem hoje vim trazer uma atualização do addon custom npc, e nessa 5.3 eu arrumei alguns bugs que teve nas 1 e 2, como bugs de textura e comportamento, também adicionei umas funções novas para o npc, agora a interface de diálogo é opcional, ouvi dizer que em console, o diálogo do npc não abre, aproveitando isso também vou fazer o npc abrir outros tipos de interfaces, por isso agora é possível editar o inventário, basta ativar e colocar qualquer item dentro, por fim foi adicionado o componente de vida usado em boss do jogo, a famosa boss bar, já os bugs arrumados foram o da textura, que antes, mesmo ativando os recursos experimentais, acabava bugando. Agora o único jeito de bugar é não ativando os recursos experimentais. O próximo bug ninguém chegou a falar sobre, que foi o bug na hora de seguir o jogador, usando a opção na função, o NPC às vezes começava a bater no player em vez de seguir. Agora ele só vai seguir mesmo. Agora para finalizar, vou falar os problemas que não dá para resolver, quando o jogo está no modo pacífico alguns componentes, como de ataque, são desativados, seguir player usa um ataque target, meio que não dá pra resolver esse problema. Então é isso, vou finalizando por aqui, essa atualização demorou para sair porque eu tava organizando as coisas para postar no mcpdl, e meio que atrasou um pouco, se tiver qualquer dúvida ou bar, sinta-se à vontade para falar no servidor do discord, assim que eu ficar online, vou te responder.